Esse é o ponto auge agora, que nós vamos ver o profeta entrando no estado máximo de depressão, de ansiedade, de tristeza na alma. Sabe aquele momento que você não tem mais força de levantar da cama? Esse é o um momento, porque a Bíblia vai nos falar, aqui na sequência, no versículo 9, diz assim, E ele entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor disse, O que fazes aí, Elias? Deus está entrando agora aí na sua casa, talvez na madrugada, você não consegue dormir, uma tristeza profunda, você nem sabe por que está que sentindo isso. E Deus está perguntando para você, o que fazes aí? Você diz, aí aonde, aqui na minha casa? Não, não, não, Deus está dizendo, o que fazes nessa situação? Por que, que você deixou chegar nesse ponto? Como que você deixou a tua alma ficar tão amargurada? Como que você não está conseguindo entender o amor de Deus para você? O amor de Deus é inexplicável. Deus te ama, Deus quer te tirar dessa situação, você precisa lutar. Existe sim um amanhã melhor, acredite na palavra de Deus. Existe um amanhã melhor, vença essa depressão, vença esse desânimo que quer te puxar para trás, aquele peso que te puxa para baixo. Rompe essa barreira rompe essa barreira da incredulidade, do negativismo, de pessoas que talvez te amaldiçoaram, que te abandonaram. Esqueça isso. Existem mais 10, 20, 30 anos para frente para você ser feliz, um novo começo, recomeçar. Deus quer recomeçar com você. Deus diz para ele: O que, que você está fazendo aí, Elias? Como que você deixou chegar nesse nível da sua vida depressivo, sem força, sem ânimo, não consegue dar um sorriso, até sorrir por fora, mas está chorando por dentro? Veja a resposta: são geralmente as mesmas respostas. A resposta do depressivo, da pessoa que está em estado depressivo, disse É que eu tenho sido tão zeloso pelo Senhor, ou seja, Deus, eu tenho feito tudo certinho, Deus. Mas os filhos de Israel, eles deixaram o teu conserto, eles derrubaram os altares. E ele diz assim, ó, e eu fiquei aqui só. Esse é um, é um dos principais pontos preponderantes que nós temos que entender. É o sentimento em que achamos que estamos só no mundo. Você talvez está pensando que está sozinho no mundo, mas você não está. Em primeiro lugar, foi Deus que fez você clicar nesse vídeo aí. Foi Deus que te trouxe até esse vídeo para poder falar ao teu coração de uma maneira tão profunda que para que você se sinta amado porque de fato você é amada. Você pode não ser amado pela pessoa A ou B que você queria que fosse, mas você é amado por Deus. Eu aprendi, meu amigo minha amiga, há muito tempo uma frase que diz que quem não me ama não me merece. Talvez você não é amado por uma pessoa que te abandonou, que te rejeitou, mas Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele quer segurar na tua mão. Deixa Ele entrar agora no teu quarto, na tua sala, onde você se encontra agora. Sinta o um abraço de Jesus Cristo. Deixa a palavra de Deus penetrar na tua alma e te projetar para o futuro. Existe sim, mais uma década mais 20 anos, 30 anos que você pode ser feliz, você pode recomeçar, você tem esse direito. Se você é um filho, uma filha de Deus, que já entregou a vida a Jesus Cristo, já reconheceu Ele como teu Deus, você pode tocar nas bênçãos do Senhor e não importa o que ficou para trás, mas sim, que daqui para frente você possa começar a ser feliz, voltar a sorrir. Lembra aquela pessoa que sorria anos atrás? aquela pessoa que se alegrava, aquela pessoa que lutava para conquistar, aquela pessoa com ideais e que hoje está aí de cabeça baixa me assistindo. Deixa Deus mudar esse quadro. Para de falar que está sozinho, para de pedir para Deus o ânimo da morte. Não, não, não, não. Peça vida para Deus, porque Jesus é vida. Jesus veio para que você tivesse vida em abundância. Então não peça a morte, peça vida. Peça para Deus, Deus, deixa eu viver, Deus, deixa eu ser feliz. Porque as palavras que saírem da tua boca vão te prospectar. Porque a palavra que sair da tua boca vai te projetar para um futuro feliz, consistente e realizado em Jesus. Sabe o que, que na verdade estava faltando, resumidamente? Essa é a chave. O anjo, vejam os sinais da cura. Deus disse para ele comer, ele dormiu. Deus, o anjo disse para ele comer de novo que o caminho seria cumprido. Agora ele entra na caverna, Deus pergunta por que, que você está aí. O que está faltando para você, na verdade, sabe o que, que é? É descanso. Você precisa descansar. Talvez você precisa tirar o pé do acelerador um pouco e parar de se preocupar em resolver os problemas do planeta. Talvez você não está conseguindo nem resolver os teus e resolver os de todo mundo. Você está nesse estado depressivo. Você precisa entender que tem pessoas que você apenas precisa ensinar elas a resolver o problema, mas não resolva o problema para elas. Eu, no passado, já também estive em estados depressivos por resolver o problema para outras pessoas e acabei esquecendo dos meus próprios problemas. Por isso, Deus está te convidando nesse momento, sabe para quê? Para você descansar. Descansa a tua alma. Vai descansar em Deus, vai se alegrar. Comece agora, comece agora fazendo um exercício mental. Sabe que exercício? Comece a pensar em coisas boas que existem na tua vida. Você vai dizer, pastor, não tem nada de bom na minha vida. Existe sim, você está vivo. Você está viva nesse momento. E a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Se você está vivo, existe esperança para você. Comece a fazer esse exercício mental, dizer, Senhor, obrigado. Está difícil, mas eu tenho uma casa para morar. Obrigado, mas eu tenho os meus filhos, que eu ainda tenho a minha família. Obrigado, porque eu ainda tenho saúde. Eu estou sem esperança, mas o Senhor vai reverter esse quadro, porque eu estou vivo. Eu tenho o Senhor e principalmente você está embasado na palavra de Deus que diz que você pode ter o seu nome escrito no livro da vida. O que pode ser mais precioso do que isso? Não existem riquezas nesse mundo que pode se comparar à glória futura da eternidade. Veja o processo da cura, diz na sequência que Deus disse para ele, sai para fora, Deus está dizendo para você, sai para fora dessa situação. Você tem que decidir. Eu, nesse vídeo, estou funcionando apenas como um despertador. Sabe o despertador que te acorda de manhã? O despertador tem o poder de te acordar, mas não de te levantar da cama, meu amigo, minha amiga. Eu estou te despertando agora, a decisão de levantar é você que tem que tomar. Decida sair para fora. A Bíblia diz na sequência o seguinte, e Ele, isso no versículo 11, diz assim, e Ele lhe disse, sai para fora e ponte nesse monte perante a face do Senhor, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo a Elias envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Ainda teve uma resistência. Aqui nós vemos um cenário de um terremoto, de um vento. Sabe aquele vento da val? Você pensa que Deus vai falar dessa forma? Mas Deus não vai falar dessa forma com você. Deus está falando nesse vídeo de uma forma suave. Escute na sua casa agora, onde você se encontra, em qualquer lugar que você se encontra, escute a voz de Deus porque ela é suave. É uma voz de amor. Não é uma voz para te culpar, mas para te perdoar. Tem coisas que talvez você está nesse estado depressivo, porque você mesmo não se perdoa, mas Deus já lançou no mar do esquecimento e só quer que você tome a decisão de recomeçar com Ele. Deus só quer que você segure na mão de Deus e que você recomece. Deus estava na voz suave. Existiu uma resistência, porque você viu, que nós lemos que Ele chegou na porta da caverna. Deus insistiu e disse, o que fazes? Deus Deus insiste com você, nesse momento você ainda vai ficar na porta, você não quer sair dessa situação. Sai logo para fora. Sai logo para fora, porque a sequência diz que, como ele se achava sozinho, Deus disse para ele, Elias, você não sabe de nada, Elias. Existem mais 7 mil pessoas que permanecem fiéis igual a você. Assim como eu cuido deles, eu cuido de você, não vai faltar nada. Por isso você precisa, nesse momento, descansar. Descanse a tua alma. Entenda que nada vai fugir do controle de Deus. Absolutamente nada fugiu e nem vai fugir do controle de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Não existe nada no meio. Por isso eu quero finalizar esse vídeo lendo para você o que está descrito no Salmos 142, no versículo 7. Que você possa fazer esse pedido aqui do salmista, pois ele disse assim, Tira a minha alma da prisão. Para que louve o teu nome, tira a minha alma da prisão. Faça esse pedido para Deus, porque às vezes você até quer, não é verdade? Você quer ser livre desse sentimento, você não quer estar tá, tá, tá tomando medicações, você não quer nada disso, você quer ser livre, mas a prisão é algo que a gente não consegue controlar é acima da capacidade humana e você precisa pedir para Deus: Deus, me tira, tira a minha alma dessa prisão, liberta a minha alma. Ele pode curar a tua alma, Ele pode curar a tua alma, deixa Ele entrar agora no teu coração e fazer morada, Ó, oh. respira, respira meu filho, minha filha, você nasceu para ser feliz e não para estar nesse estado depressivo, por isso... Eu quero te encorajar a dar um basta nisso agora. Após esse vídeo, dobre o seu joelho onde você se encontrar e fala com Deus e diz Deus, a partir de hoje eu quero declarar que em teu nome, Jesus Cristo, eu vou ser uma pessoa livre e feliz. Eu não tenho condições, mas no teu nome eu posso ser livre. No nome de Jesus Cristo, seja livre de toda a depressão nesse momento, de toda a ansiedade, de síndrome, do pânico. Entenda que se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Que Deus te abençoe poderosamente.